Agora, o grande problema que a gente tem, é, a gente não conseguiu entender o Tribunal Supremo Eleitoral. Virou lá um grupo fechado. TSE, Futebol Clube. O que se fala é lei. Até você vê há poucas, há poucas semanas, o Alexandre Moraes falou que quem desconfiar do processo eleitoral vai ter o registro caçado e preso. Ô Alexandre, eu estou desconfiado. Vai empreender? Vai caçar meu registro? Que democracia é essa? Você pode ver... Nós podemos desconfiar de tudo. Eu acho que até quando você desconfia e debate, você aperfeiçoa. Não tem nada que não possa ser mudado. E não, não vai ser dessa forma. decisão de ministros o próprio Barroso, há pouco tempo, teve nos Estados Unidos, debatendo lá, né, como tirar um presidente da república. E a gente vê certos absurdos que acontecem. Quando fala em interferência, o ministro Barroso foi dentro da Câmara dos Deputados, e interferiu. Né? E o, a PEC do voto impresso foi derrotada. É uma interferência clara. Tá? Ele agora, no debate com o Tabo da Amaral, numa live, me, me trata como inimigo. Ou seja, que democracia é essa?